Cláudio quem? Cláudio Silvestre. Cláudio, uh, estas pessoas vivem exatamente como aqui neste bairro? Estas pessoas aqui neste bairro vivem sem condições nenhumas. Uh, porque isto, querem mandar os meninos para a escola. Uh, não, não têm como tomar um banho as crianças de minha quente. Uh, cerca de mais ou menos 100 crianças vão de autocarro para as escolas. Eles não têm condições nenhumas reparar nas barracas, uh, tem barracas, não tem casas de banho, não tem casas, não tem condições, nenhumas. quando vivemos logo aqui, <coughs> no princípio, zero o um muro, com 3 metros de altura, a fechar o bairro todo, parecia um campo de concentração, eles baixaram mais um bocado o muro, mas depois o pessoal daqui, partiu o muro, estávamos aqui 3, 3 metros de altura, estávamos fechados. E câmaras, nem, ninguém quer ajudar aqui este bairro, não há condições, não dão oportunidades para ninguém. A maior parte das pessoas aqui está desempregada? Sim, estamos aqui, para 900 pessoas a viver aqui, dessas 900 pessoas, são duas pessoas empregadas. E o é uma delas? Eu sou uma delas, sim senhor. E tento e estou a lutar para ver se consigo mudar e ter algumas condições neste bairro. Porque ninguém, ninguém ouve? Ninguém, ninguém ouve ninguém quer ouvir. Falar em qualquer coisa neste bairro, esquecer. vai tudo abaixo. Projetos, está a ser projetos, tudo, mas não, não, não avançam para a frente porque não querem.